Primeiro, para surpresa de absolutamente ninguém, o STF decide que não precisa mais de Congresso. E essa história de legislativo, essa turma criando leis, é uma ideia completamente ultrapassada. E para surpresa de ninguém, o STF decide que irá legislar. Antigamente, ou quando Montesquieu. Imaginou as, os três poderes e suas divisões? O judiciário existiria apenas para julgar através das leis criadas. Se um juiz, seja qual for, de direita ou de esquerda, é capaz de criar suas próprias leis e depois julgar essas próprias leis, nós temos um superpoder. Que nenhum humano e nenhuma democracia na história desse planeta jamais teve. Quando nós estamos falando de ditadura, é exatamente isso. Uma pessoa tem um superpoder. Em qualquer ditadura que você encontrar nesse mundo, é exatamente assim. Aqueles que estão no poder dessa ditadura criam as leis, eles mesmos julgam e eles mesmos executam. É só questão de tempo até. Toda a população entender isso. Estão todos dormindo em berço esplêndido. A população parece que não dá conta, mas aonde você vai, as pessoas já estão revoltadas. Faz o L, faz o L, mas quem é que tá fazendo esse L? Quem são essas pessoas que a gente não conhece e não vem em lugar nenhum, absolutamente nenhum lugar? O preço dos combustíveis subindo, agora o preço do gás de cozinha subindo. Onde nós vamos, os preços estão aumentando e disparando, mas isso é por engenharia. Você não terá nada e será feliz assim é o discurso deles. E ontem, Toffoli, simplesmente, junto com sua turma do STF, decidem que o Congresso não precisa mais existir, que essa história de um parlamentar eleito, que 516 deputados, 81 senadores, tendo que debater para leis sendo aprovadas, é uma ideia totalmente ultrapassada. É claro que eles não esperavam ter que fazê-lo. Eles não esperavam ter que derrubar a própria máscara e mostrar para todo mundo quem realmente são. Eles esperavam que o Congresso com tantos deputegues, com rabo preso, com seus partidos, esses partidos tendo rabo preso com o STF, iriam votar a favor da PL 2630, que pediam com urgência, tem que ser urgente, urgente. E aí quando viram que não tinham a maioria, ah, não, deixa para depois. <risos> deixa para depois, agora não, não, agora tô cansado. Vamos tirar umas férias antes disso. E sabe o que é mais cruel? Isso tudo está sendo discutido com outros cidadãos que não têm nenhum poder legislativo e não representam absolutamente ninguém a não ser eles mesmos. A prova disso está em uma postagem do Felipe Feto que exatamente preveu o que aconteceria. Vejam essa postagem dele de uns dias atrás, quando a votação do PL foi adiada. Ele escreveu assim, A votação do PL 2630 foi adiada. Notem, disse ele, se não for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Ele só errou a data. Parece que o STF tem pressa. Não, não, eles não pode deixar essa turma falando o que pensa. O Google, ah, dizendo o que pensa? Como, como ouçam. E aí as plataformas vão implorar pelo 2630. Na falta de regulação. O Judiciário vai vir com tudo. Pior para todos. Na hora, talvez não foi levado tão a sério quanto deveria. Mas o povo já saiu dizendo, ué, é o próprio Felipe Neto que está dizendo que o STF é uma ditadura. Que o Brasil é uma ditadura controlada pelo STF. É o próprio Felipe Neto dizendo que o STF é que manda no Brasil. Ué, será que realmente vai acontecer? E aí nós vimos aqui na notícia... Toffoli libera para STF votar sobre regulação de redes sociais. Vamos entender aqui. Dois dias após Câmara adiar a votação do PL das fake news, como nós chamamos a PL da censura, o ministro Dias Toffoli liberou nesta quinta-feira, para a pauta de julgamento do plenário do STF, uma ação que trata de regulação das redes sociais. Ué, o que está fazendo o judiciário regulando qualquer coisa? É algo inédito na história desse mundo, mas é a máscara caindo. Trata-se de um recurso extraordinário que discute a constitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet e cujo julgamento pode ser usado como ponto de partida para determinar uma regulamentação das redes sociais. Vamos entender. O artigo em questão estabelece que os provedores só são responsabilizados por postagens ilícitas caso deixem de cumprir uma ordem judicial, determinando a remoção dos conteúdos. Ou seja, ó, tá tendo um crime acontecendo, se não vão remover isso daqui não? E eles vão lá e removiam sem nenhum problema. E todo mundo achava isso justo. Mas, se o dispositivo for julgado pelo Supremo como constitucional, as Big Techs poderão ser responsabilizadas pelo conteúdo ilícito postado por seus usuários, justamente como previsto no PL das fake news. ópole é o relator do recurso. Embora tenha liberado o caso para o plenário, ainda não há data para o julgamento ocorrer. A definição caberá a presidente do Supremo, Ministra Rosa Verde. Segundo fontes que acompanham o assunto, haveria espaço na pauta de julgamentos do plenário da STF, na penúltima semana do mês de maio. Então, o que a gente sabe aqui? Que, basicamente, as redes sociais, o YouTube e todas essas plataformas, serão pressionados a removerem qualquer conteúdo que possa prejudicá-los, o que é uma censura prévia. Todos nós seremos removidos e qualquer discurso que não seja aceito pela esquerda será previamente removido na internet. O YouTube não vai querer pagar um milhão de reais por hora como o próprio STF pretendeu multá-los. Não. E essas plataformas... Isso daqui é só o um início. Essas plataformas não irão existir mais no Brasil. É por isso que a gente já tem que pensar em novos ares. Então... Mais uma vez a máscara cai, só que mais uma vez nós veremos o silêncio de todas as mídias podres sobre isso. Eles não se importam em contar a verdade, eles não se importam porque nada mais do que eles desejam é que isso aconteça. A internet hoje destruiu completamente a mídia podre, que antes detinha completamente o monopólio da mentira. Hoje, se a gente mente ou se a gente fala a verdade, a gente tem que disputar com essa rede gobel de desinformação. Mas hoje, eles querem o monopólio da mentira de volta para eles, não é mesmo? Então, eles torcem para que a internet acabe. Eu não acredito que isso irá durar eternamente. O que eu acredito é que eles estão lutando desesperadamente, porque eles sabem que ou calam toda a internet... Ou eles não vão durar muito no poder enganando as pessoas. Então, eu quero saber a opinião de vocês, como sempre. Um, participem da nossa décima rifa. O sorteio da nona ocorrerá nesse final de semana. Então, ativem as notificações caso o YouTube continue existindo. Se não, vocês podem nos encontrar no Cost TV, onde vai ter um link fixado no primeiro comentário na descrição desse vídeo. Peço que vocês. Se registrem no cos TV, nós estamos com uma parceria lá, a cada registro eles vão nos dar um dinheirinho. Então eu conto com o apoio de vocês. Se hoje eu deixar de existir no YouTube, ou o próprio YouTube deixar de existir, nós nos encontraremos no Cos.tv. Também gravei um vídeo hoje mais cedo sobre a plataforma. Espero que vocês vejam e até a próxima. Tchau, tchau.